4 dicas de como fazer um baita de um cavanhaque. Dica 1. Um. Já para Já para ele serve para deixar sua pele mais macia e proteger na hora de você for fazer a barba. Ele faz não ter tanta irritação sua pele. Dica número 2. Use um prestobarba. Presto ele serve muito, principalmente esses, esses daqui, que são mais para sua pele. Ele tem uma produção aqui, ó que não deixa sua pele inclinar e agiliza um pouquinho o processo de barbear. Dica número 3, faça com cuidado. Fazer a barba é uma arte, a arte, então faça com cuidado para não machucar você e não machucar seu rosto. Use um gel pós-barba. O gel pós-barba é ideal para tirar infecções deixadas pela gelete, para não deixar sua pele ressecar, além de ser antisséptico, ele deixa mais perfumado. Quer saber de mais dicas? Acesse o canal aí!